Jando. Eu não posso andar sem adentrar, eu tô fora. Ó! Vamos ver se eu consigo é, parar o carro aqui e conversar com ela. Eu quero conversar um pouquinho com a senhora. Ó. Ó. Ei, mas esse negócio não tá querendo parar. É. Eu moro naquele dia. tinha cinza ali. A senhora mora lá. Aqui. Eu, eu estou um ali, o oh, Como que é o nome da senhora? Maria Dias de Oliveira. Oh, Dona Maria, encosta aqui só um pouquinho para eu conversar com a senhora. A senhora está com quantos anos hoje? Pode encostar aqui no carro, não tem problema Eu vou não. fazer 85 dias, cinco dia 27 de dezembro. A senhora nasceu aonde? Na fazenda, na fazenda... Não sei se você já viu falar da na fazenda Santana. Santana? É, lá na Lacrino lá. O homem chamava Lacrino, Pio de Figueiredo. E, e a senhora é, tem quantos irmãos? Olha, nós éramos nove irmãos mulheres. Agora tem só eu e uma que mora em Ribeirão. E tem a sobrinha que mora no fundo e a da frente. A da frente já faz três meses que eu não converso com ela porque nós não se dá. Me fala um pouquinho o nome dos irmãos da senhora, das irmãs. As irmãs, essa que mora em Ribeirão, chama Vera Lúcia, de Oliveira. E as outras que faleceu, uma chamava, a mais velha é, chamava Catarina, a outra ele, morou aqui, chamava Helena, tem Sebastiano, que é mãe de uma neta, de uma sobrinha minha que mora no fundo. É. E meu irmão, que inteirava 10, morava em Santa Cruz, Chamava Antônio Dias de Oliveira, meu irmão. Agora, de 10 ficou só eu e a minha irmã em Ribeirão e a sobrinha. Me fala o nome do pai da senhora. Antônio Dias de Oliveira. E a mãe? Tereza Valentina de Oliveira. A senhora lembra dele? Ah, eu lembro, lembro desde... Lembro desde, desde quando eu sonho com ele. Lembro. lembro -se. A senhora... E quantos filhos que a senhora teve? Eu tive quatro filhos. Agora faleceu dois e tem dois. Tem o um mais velho que é casado, mora lá no Jardim Luiza E tem um que mora em Batatais. Como que é o nome dele, dos filhos? Esse que mora em Batatais chama André. Rodrigo, Rodrigo Telindo de Oliveira. E o outro que faleceu que era gêmeo com ele, chama Rogério Telindo de Oliveira. A senhora teve parto de gêmeos? Tive, tive. Tive, o médico ainda falou para nós, só toma cuidado que senão só vai ter mais... vai, vai ser <risos> eu Falei, ah. falei, vá, oh. Mas a senhora tinha que ajudar, a trazer mais gente no mundo, é? é. <risos> Tô pelejando, não tá sem jeito. Oh. Oh. O nome da senhora, você falou, eu, eu esqueci o Maria nome. Maria Dias de Oliveira. Maria Dias de Oliveira. A senhora trabalhou mais é, na roça mesmo ou não? Trabalhamos na roça muitos anos. E eu fui também trabalhar com a sobrinha do meu patrão, do nosso patrão lá. Eu tinha 17 anos. Fiquei muitos anos com ela, depois eu fui trabalhar com a sobrinha dela, casou com a sobrinha da minha, dessa mulher. E, e como que a, a, essa, essa moça chamava, que a senhora trabalhou para ela? Essa primeira chamava Maria José Centro Diniz. Sim. E a sobrinha dela chamava Neuza Morelli. Do, Mo, Neuza Morelli. O marido da Jóredovô, que era subindo minha patroa. Aí tinha um irmão dele, chamava Álvaro, e tinha o Zeca, que tu trabalhava no Banco Bradesco, faleceu também há pouco tempo. E os irmãos dela, eram três irmãos, faleceu tudo, só alguns sobrinhos. A senhora que está ficando para contar a história? Eu estou ficando para contar a história. <risos> A senhora, a senhora to, dançou congada, não, né? Não, congada nunca dancei não, mas baile eu fui, fui muito, no Luiz Gama, ali na Síria, pra todo lado, que eu via um toque de sanfona, eu não ficava quieta de jeito É viu? mesmo? É, dona Maria, eu tô gostando de conversar com a senhora, viu? O marido da senhora era de onde? Ah, eu, o senhor me desculpa de dizer, mas eu nunca... Morei com algum, mas nunca casei. Só né? não casou não? Não. Ah, tá nem de... casado, mas só teve os filhos, né? Teve os filhos, é, graças a Deus, todos eles me querem Graças a Deus. esse de lá faz a compra para mim, recebe meu pagamento, graças a Deus, e traz direitinho, faz a compra, traz, tem dia que ele vem, que não tá, não tá prestes, ele faz o almoço para mim, dá uma louça, e depois ele vai embora, que ele trabalha também, né? O que que você fazia de comer, que, que gostava de fazer de comer? só é. fez pamonha? Eu já fico numa alfagena fazia, mas aqui eu nunca fiz não. Gostava de fazer biscoito, fazer pão, fazer rosto, mas agora por causa do diabetes eu não posso comer coisa de doce, só com semi-açúcar, semi até a bebida semi-açúcar. Eu, eu também sou diabético. Ah, diabético? É. Uhum. E eu tô novo, né? Eu tenho diabetes e preso, problema de pressão, lá tem aquele mundo de comprimido que eu tenho que tomar de quase assim. É. A senhora lavou muita roupa? Deixe Nossa Senhora, se sabe de roupa demais. A dona então, Azumira Borges também eu trabalhei muito tempo. Você lembra do Asumira Borges? O marido dela, como é que chamava? É? Eu esqueci o nome do marido. Eu sei que ela tinha uma ficha mais parecida Borges, tinha o Emerson. Ela era muito boa para mim. Nossa Senhora, me dá cada... eu ia fazendo tudo, me dá cada galão de leite, de Natal e de ano. Eu vinha aqui de caminhonete trazer as coisas aqui, me trazia já junto. Comida dava para semana inteirinha que eu punha na geladeira. Eu não tinha geladeira que tempo, eu punha na geladeira das meus irmãos que moravam no fundo. Mas agora no fundo ali, agora só uma sobrinha minha que tem um casal de filhos. Eles estão até estudando já. Uhum. Um está com 13 anos e a menina vai fazer 7 anos. Está na escolinha também. Dona Maria, é. eu estou guardando a história da senhora. Ah, ah, pode colocar lá no, no, no, no, no Face? Uai. Não. não tem nada errado? Não tem? Eu só tá falando não, só não, bem. Não, graças a Deus nunca fui de nada errado. não gosto de nada errado. De jeito nenhum, estou apertando o Não gosto de ver para os outros. Os outros me pedem um dinheiro emprestado, eu empresto. Pra me receber, eu tenho... E eu não gosto de cobrar os outros, de jeito nenhum. Nossa. A senhora, a senhora é sistemática? Sou, sou sistemática. A, a, senhora, a senhora já fumou? Já. Já fumei. E já. parou de fumar? Não, eu não parei. De vez em quando, ainda fumo um cigarrinho ainda. Mas a senhora, a senhora fuma cigarro de papel ou não De, de papel é aquele. Como é que chama? É um de filtro vermelho, eu esqueci o nome, Você como o papel é azul. E bebê pinga? Bebê tinha antigamente, há muitos anos atrás, eu bebia uma pinguinha e me dava força de ir pro barco. <risos> oh. E eu passava na frente de todo mundo, quando eu escutava o toque da, da coisa lá, e, e... e eu, eu ia correndo na frente. Eu... E dançava mesmo? Nossa senhora! Oh. Era choque, era rock, era tudo. tudo. valso então. valso cheguei a dançar até com o prefeito, que é tempo era o Maurício Sandoval. Ah, a, sen ah, a senhora conheceu o Maurício? Nossa, demais da conta. Ele era bonito, né? Nossa senhora. Até o menininho dele que era, disse o mãe, assim: falou, pai, eu posso dançar com ele. O pai falou, pode, filho, pode dançar. Eu fui... A... Eu fui vereador na época dele. Ah, este... foi? É. Ah, o pastor Ronaldo. Como é que é o nome senhor? Ronaldo. Ronaldo? É. Ah, eu uso cadeira de rodas. É. Pois é. Dona Maria, Oi? foi bom conversar com a senhora. Muito Deus... obrigado. Deus abençoe, viu? Amém, amém. A vida, o que é a vida para a senhora? Ué, a vida, a gente vai ver, vamos ver o não vai escutando assim. Eu xingatório, eu detesto que tá xingatório, que é Deus que me perdo, que é a casa é difícil. Ô, ah, Dã Maria, Oi? é um dom de Deus? É? A, a vida é um, é um traçado pra gente? Ah, é, né? Eu acho que é. Cada um tem o seu... Eu ia muito na missa, mas não perdi uma missa, agora por causa da minha perna estar tá desse jeito, eu não posso chegar. nem, eu rezo muito de casa. Tem até a imagem do Divino para Eterno, tem a imagem da Sala do que não foi dia dela, então né? eu... eu... São. A senhora frequentava que igreja aqui? Essa aqui é São José. São José? Lá de vez em quando, quando eu era mais novo um pouquinho, nós via eu, minha mãe, meus irmãos, ia na missa lá na matriz, ia na capelinha, na missa, e lá no São Benedito, nós íamos na missa lá. Mas depois, como eu machuquei na perna, eu não, não posso andar assim. Né? Ô, Dã Maria. Oi? E a senhora ajustou com essa a máscara, ou não? Hein? A máscara só ajustou com ela? Ajustei, ajustei. Então tem hora que eu abaixar. Eu até preciso, Dá... comprar, preciso comprar mais umas máscaras para mim. Mas Essa... agora acho que não está não tá precisando mais? Não está é, não precisando, mas eu uso assim mesmo. porque tenho medo demais. Eita, ó. Nossa, mas, mas que doença. Deus me diga. Que Deus abençoe a senhora. Amém, Jesus, que abençoe o senhor também, viu? Foi um prazer conversar com a senhora. Igualmente, prazer todo meu. E que Deus dê força e graça para a senhora. Se Deus quiser, Deus quiser, eu vou é nós ficar, todos. Eu vou ficar vendo a senhora andar, porque eu quero filmar a senhora atravessando, que é lá naquele portão é cinza. Portãozinho cinza ali. É, eu vou, é. eu vou ficar aqui, eu vou é ficar que... filmando a senhora para ninguém passar em cima da senhora, viu? Nós não passa não. presente, Ah bem. É, eu tô falando para ela brincando aqui, ela, ela falou. Deus está presente na minha vida. É o, o caminhar devagar por causa da idade, né? Aí é. Companheiro. Ah. Bom? sai devagar ah, tá. tá atravessando aqui chega na casa dela valeu Olha, ah lá, chegou na casa dela Aparecido. Gostei de conversar com a senhora, viu? Gostei de conversar com a senhora. Deus abençoe. Amém. Falou. Ela. Lá. Deus abençoe.